Eu sou a professora Renata e junto com ênfase educacional você está assistindo o projeto Descomplica Professor. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os objetivos e os saberes e conhecimentos a partir da BNCC, dos currículos, das redes e sistemas de ensino. Antes de começar o nosso conteúdo, gostaria de dizer que você pode fazer parte da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 vai se relacionar a cada faixa etária e vai apresentar objetivos de aprendizagem e desenvolvimento próprios. São objetivos gerais que os professores devem entender e trabalhar para atingi-los. Ou seja, esses objetivos se referem ao que a criança deve atingir e a intencionalidade e trabalho responsável e sério de professores comprometidos será fundamental para que eles realmente sejam alcançados. Para explicar seus objetivos, a BNCC os organiza em cada campo de experiência em três partes. Bebês, que representam a primeira fase, de 0 a 1 um ano e 6 meses. Crianças bem pequenas, de 1 um ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Crianças, de 4 anos a 5 anos e 11 meses. É importante entender as organizações e divisões nesses grupos de maneira plástica, ou seja, maleável, pois o ser humano pode aprender ou conseguir adquirir alguma habilidade, conhecimento, comportamentos mais devagar ou mais rápido. Algumas crianças podem levar mais ou menos tempo para aprender e isso deve ser respeitado para atingir esses objetivos de aprendizagem. Os objetivos de aprendizagem são literalmente as aprendizagens essenciais para a educação infantil. São comportamentos, habilidades, conhecimentos e vivências que promovem aprendizagem. A base oferece objetivos gerais de aprendizagem. O meio pelo qual esses objetivos serão atingidos vai depender do trabalho docente, descrito nos objetivos específicos do planejamento e na execução prática de experiências que promovam aprendizagens por parte das crianças. Já os saberes e conhecimentos equivalem aos conteúdos a serem aprendidos, estão intimamente ligados a cada objetivo presente em cada campo explicado por faixa etária. Eles não são literalmente descritos na BNCC ou nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, mas devem estar presentes nos currículos das redes e sistemas de ensino público e privado. Quer saber mais sobre a base nacional comum curricular? Como avaliar na educação infantil?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 Qualquer dúvida, a nossa equipe está à sua disposição. Até o próximo vídeo. Ênfase Educacional, www.enfaseeducacional.com.br.